Passa faca, passa faca. Barth, Ah, ah Bartô. sério, não. Jovem avisei que vai é. tá dar merda isso. <risos> boa, boa. Pô, na Não, idade <risos> isso foi muito burrice. <risos> Gameplay, entretenimento e diversão você só encontra aqui. Fakezão? fakezão, fakezão? Ah, tem um aleatório, fala com ele. Fala aí, porra. Eu não gosto de falar com ele. O que vocês estão tá fazendo? Fakezão, fakezão, mano. A gente tá decidindo quem vai falar contigo sobre fake. Vamos <risos> lá, vem comigo, vem comigo na B, vem. O cara aqui é o tempo Olha seu tempo. Fala caverna já pelo tempo que ele levou. Mas já tá dando Puta cara, tá beijando, cara velho, meu deus cara Tá nervoso Caraca. porra Caraca O cara tá pior que eu Ele tá aberto pra tudo contelado velho é, Pode cara. ser costa mano Que porção de merda velho Meu deus cara Caralho mano, moleque Meu Deus, cara. caralho mano, moleque não toma caralho Vai defusar O cara defusou Defusou Aí geral global, o Supremo, geral parou de jogar. O jogador. dia tá lindo, o crime sobre o rarato, correia né? de mim novo pegou o na vida dele, cara <risos> Geral parou de jogar, é mesmo, não, já chegou pegando global alguma vez, Ninho? Ah, não, pô. pô Na primeira Max, ah, Carregado, porra. eu lembro, carregado Antes <risos> patente carregado é uma Porra, não é, é não famoso, mano. Eu mano. que carregar, <risos> mano é porque eu carreguei vocês. é louco. Verdade. Aí depois eu desaprendi a jogar. Aí tá até hoje. Soube algum dia, filha da puta? Mas que exemplo. Tá Caraca! Isso é o cara da experiência. Pergunta termo... até. Uh. <risos> que isso, o cara tá aqui, cara, me olhando. Caralho. Oh, o cara tomou o CT CT porra! Ah não, Maquinha já Cadê o Foi mal, achei que era o Juninho, né? Ó, vou avançar Xuxa aí, todo mundo vai pelo Nip! Mano, eu nem sabia que dava pra mim! Eu nem sabia que dava pra mim! Meão! Meão Cê viu? Caralho, matei o Chimini, a viada Filha da puta, mano Vai na esquerda, tá na esquerda E aí cara, tinha direito? Eu ia tomar a sua membra, irmão Porra, também foi bala Puta que Eu o pariu que Caralho Quem que é a FAMUS? Porra, a vez pode dar até a morte, mas é difícil Pega a gente, vamos, vou pegar. Tá difícil. Não, não! Tá com a gente! Tá com a gente? Porra, que isso? Me devolve minha forma aí, safado! Carioca, mano, só pode! Carioca, mano, só pode. Caralho! Caralho da moda é. Caralho! Caralho, tá tudo lado, né? Não há nada mais feio do que a vingança. Entende? Eu vê só, você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Sorinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma... Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Ah, Eita porra. boa hoje Pode carioca, mano, carioca. Ah. Caralho. Ah. Foi vó <risos> Vamos fazer a calda agora água e entrar todo mundo lá mesmo? Bora. Vai, vai, Palácio. vai. Dropa então. Boa, boa. Ô oh, Azul, compra a bang e dropa ali na caverna. Na caverna, mano. Gaverna, foda. Vai <risos> vai, o resto vai pra lá. Compra a bang e dropa aqui na caverna aqui, ó, mano. E vai pra lá, mano. Só joga a bang aqui, ó. Caralho, o cara já tá... Vai, vai. pra lá, vai pra lá. Ô, oh, tá faltando uma aqui. Pistola, Porra, pistola Ih, de tá novo, animal. Tá, <risos> ah, <risos> tem vai, dois vai. bang aqui atrás. Espera na boca, espera na boca aí. A gente vai bangar aqui depois. Vocês... A gente. Espera a gente bangar tudo. Segura, segura, segura. Tá esmocado! Vamos começar já. Não, essa é a ideia, essa é a ideia. Começa já, começa já. Vai o outro, não? Vai amassa, amassa, amassa, amassa. Não, porra, vai estar rápido e você já tá me entrando, viado. Caralho. Na massa! Que é isso, cara? Eu <risos> a gente não foi saber.